Salve, salve, rapaziada, beleza? Isso é uma barriguinha que no vídeo de hoje vim trazer dois jogos aí, conta mais um no perfil da Steam. É que está de graça, então vamos lá pro vídeo. Bem, galera, os jogos que tá dando aí de graça, conta mais um no perfil da Steam é esse daqui, é O Detrópolis e o Throne IVR. O que acontece? O Detrópolis, é, ele vai dar daqui a 304 horas, que seria... 304 dividido por... 24... Daqui a... Um quê? 12 que? dias? É, acho que é 12 dias, sei lá. É, acho que é, sei lá. Daqui a 12 dias é porque isso daqui é um sorteio, né? E só tem 2314 pessoas entrando e tem 2800 códigos. Então, é isso aí. Vocês entram aqui no... Entram aqui, né? Vocês entram aqui... E fazem todos os passos que ele tá pedindo aqui, que eu vou fazer no outro jogo... Aí vocês vão entender mais ou menos como é que faz aqui. Bem, vamos aqui no Trone IVR. E confirma seu e-mail, né? Depois de ter criado a conta aqui. aqui em definições e enfim, é, conectar a conta da Steam aqui. E, vir, é, e verificar o e-mail de vocês. Vocês vêm aqui. Confirma. Tem mais um no Pg da Steam. Jogar esse jogo aqui, ó. Por 20 minutos. Tem que se juntar ao canal do Telegram. Clicando aqui vocês vão para o canal do Telegram. Tem que entrar no grupo do Give Club na Steam. E confirma aqui. Como vocês podem ver eu tenho 460 jogos. Vamos aqui obter o código do produto. Não sou um robô. Obter o código do produto. E lá voilà, ganhou o jogo. Agora vamos ativar, continuar. Ativado. 460 jogos. Recarregar. 461, é, dropa cartas colecionáveis, vamos verificar aqui é o Trone IVR Trone IVR aqui, dropa três cartinhas, bem, e aqui nesse outro jogo aqui é a mesma coisa, só vocês vão confirmando adicionando o jogo ali, isso deseja, é isso aí eu espero ter ajudado vocês aí, bem galera o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês aí, se eu tiver ajudado, deixa um like, se inscreva se no canal, qualquer dúvida deixa no comentário aí, e é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!